Quer entender os processos de gravação de forma simples e objetiva? Então fique comigo, que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Falando, do Matemática Pop. Eu sou professor do IFRS Campus Ibirubá. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de gravação, de forma bem simples, objetiva e rápida, tá? Uh, como começa um, uma videoaula, tá? Primeira coisa, antes de iniciar uma videoaula, nós vamos iniciar pela ideia. Tá? A gente tem que pensar uh, no que nós vamos fazer, depois vai para o processo de roteirização, que nós chamamos, para estruturar isso, e aí sim, para pré-produção, deixar tudo pronto e aí sim iniciar o processo de gravação efetivamente, tá? Vamos lá para a ideia, o que, que é isso? Não é só pen apenas pensar, não, eu quero fazer uma aula sobre determinado assunto. O professor ele já tem uh, ideias prontas nos seus planos de aula, porque a gente tem uma infinidade de ideias, de possibilidades de planos de aula, de aulas para elaborar, Então, e o professor tem uma facilidade nesse aspecto. Porém, a gente vai ter que fazer uma adaptação para uma videoaula, o que é recomendável em torno de 5 a 10 minutos. Porém, eu confesso que eu já vi aulas muito eficientes e muito boas em 2 a 3 minutos de vídeo. E isso já é mais que suficiente para falar sobre vários pontos. Tá? Então, tenham isso em mente ao pensar no tema e como fazer. E aí, claro, depois de definido o tema, a temática da aula, a ideia, Vai, uh, a gente precisa definir o tipo de videoaula, até porque existem muitas possibilidades Eu posso pensar desde a mais tradicional, que é aquela com a câmera na frente filmando o professor Num quadro branco, desenvolvendo o conteúdo, que é a mais tradicional Até várias outras possibilidades, eu posso filmar apenas a mão Ou usar, inclusive, que é o tema que nós vamos abordar, principalmente nesse, nesse pequeno mini curso Uh, que é a captura da tela do computador com as informações necessárias, capturando a imagem e uh, a voz do professor. Bom, depois definida a ideia, nós vamos para o roteiro. O que, que é esse processo de roteirização? É aqui que vai ser sistematizado com, uh, o que que se, esse conteúdo, esse assunto. Tá? Como que eu vou executá-lo? Uh, eu posso usar palavras-chave, não preciso ter toda a fala, não é usual se colocar toda a fala que vai ser usada, até para não ficar muito mecânico, muito automatizado o processo, eu posso colocar ideias centrais que vai ser falado e aí eu desenvolvo em cima daquilo, mas é fundamental ter o roteiro para que você não se perca e, e acabe divagando sobre outros assuntos e tornando a aula maçante. O vídeo ele não necessita de repetição porque o aluno pode pausar quando quiser. Enfim, eu não vou, não tem essa necessidade de reforçar algumas coisas. A gente tem que pensar muitas coisas a respeito disso. Não vou entrar em pormenores, porque não é o objetivo fim deste minicurso. Eu coloquei aqui embaixo um modelo de roteiro. Ele pode ser de diversas formas, inclusive até como storyboard, como pequenas histórias em quadrinhos, porém isso dá um pouco de trabalho, não acho muito usual. Eu gosto muito de uma planilhazinha com essas informações que eu coloquei aqui. A cena, porque cena 1, cena 2, eu posso ter várias cenas, posso ter uma única cena, mas é interessante ter mais de uma cena com introdução, desenvolvimento e depois um fechamento, pelo menos, depois... Uh, o que eu vou falar, aí entra as palavras-chave o que eu vou falar e do lado a mídia associada porque normalmente a gente vai utilizar recursos de mídia, seja uma imagem, uma foto, uma animação, um gráfico, então cada palavra associada àquela imagem e aí eu gosto também de um tempo necessário para aquilo que eu programei o tempo, até para eu ter uma noção geral de qual vai ser o tamanho do meu vídeo, se ele não vai ser muito extenso, tá? E aí eu tenho essa estrutura roteirizada, pronta e aí nós vamos para a próxima etapa a próxima etapa é a pré-produção o que é a pré-produção? é a viabilização daquilo que nós preparamos ali no roteiro tá? no slide anterior Nossa, depois está pronto o roteiro, como, que tipo de vídeo-aula eu vou fazer o que eu vou falar, quando falar e aí vamos para a pré-produção, se a gente vai viabilizar seja lá se a gente vai precisar de um cenário uma iluminação, é interessante uma iluminação boa câmera, se eu vou usar a câmera, como que eu vou estruturar isso? E o som. O som é uma parte bem importante, porque praticamente toda videoaula vai ter som, então é importante que ele esteja equalizado de maneira correta. E aí também softwares ou recursos que eu vou utilizar para isso. No nosso caso desse nosso curso, nós vamos, o foco vai ser o software OBS. Por quê? O software OBS, ele viabiliza todos os itens anteriores, no OBS eu vou configurar, ele vai ser o meu cenário, eu vou poder dentro dele estruturar o cenário, a, estruturar a questão de iluminação, a câmera utilizada do notebook, do computador, enfim, se tiver uma webcam e, a, e o som inclusive por ele. Então tudo isso eu vou estruturar no software OBS, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo de forma mais uh, acentuada. Depois tudo pronto, e aí nós vamos sim para o processo de gravação. A maneira com que eu estruturo o OBS e configuro ele, eu praticamente não edito, eu apenas gravo e pronto. Ao final do processo, ele está pronto para me encarregar no YouTube ou mesmo disponibilizar por outra plataforma digital. Caso eh, tenha que fazer algum corte, algum ajuste, aí sim ainda tem um processo pós-gravação, que é a edição. Tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês de forma objetiva, para fazer um vídeo uh, bem organizado, de maneira que não precise gastar tempo editando com outro software ainda, que aí dá um bom trabalho também. Então se ele estiver bem enxuto, organizadinho e se você se preocupa bastante com o processo de pré-gravação, ele sai pronto ao final desse processo. Tá bom pessoal? Até o próximo vídeo, feito!